Tudo bom pessoal? Aqui eu tenho o CLP montado com o programa funcionando e aqui você pode ver o funcionamento da regra de 3. Tá? Olha aqui, ó, quando eu aumento o valor da tensão de entrada, que está nesse eixo vertical, eu aumento o valor do duty cycle. E você pode acompanhar aqui, ó, esse, esse eixo, essa linha amarela, corresponde ao duty cycle na saída do CLP. Você vai ver que aumenta o valor, ó, cada vez mais ela está com nível alto, né? Aumentou o duty cycle, diminui a rotação do motor. Você pode ver aqui também no eixo, no gráfico, né? Até a hora que o ventilador para, né? Se, como ela está pela regra de 3. Isso aqui é proporcional dessa forma aqui, tá? Então agora eu estou indo para o 0%. Beleza, chegou em 0%, o ventilador está na rotação máxima, a rotação máxima aqui. Se eu trocar aqui a equação da reta, o que, que eu tenho aqui? É exatamente o contrário. É como se eu tivesse invertido os fiozinhos do potenciômetro. Eu tenho zero de entrada de tensão, né? O potenciômetro está no mínimo. E eu tenho o máximo do duty cycle. Ele está lá em cima. E, ó, eu vou crescendo, né? E aí, o duty cycle vai se aproximando do zero. Quando ele chega no zero, o ventilador vai pela velocidade máxima. Ok? É isso aí. Agora... Ó, ventilador desligou, ah, tem uma coisinha interessante ó. o motor vai tentar partir e não vai conseguir Isso é a rotação mínima dele olha né? lá, tá vendo? tentou, não conseguiu esse é o circuito interno do ventilador se aumentar um pouquinho do cycle ele vai conseguir partir ah, ele partiu ele está indo em uma rotação em torno aí de 600 RPM 660 essa é a característica aí do ventilador né? velocidade de rotação mínima ah... Outra coisa interessante é aqui. Então, o eixo horizontal desse gráfico é o tempo. E aqui no vertical eu tenho as variáveis, né? O ADC, que é o azul, ou a tensão ADC. O verdinho, que é a rotação do motor. E o amarelo, que é o, é, é o pulso PWM. Ah. Isso é uma função para você guardar o histórico de como estava o seu sistema no decorrer do tempo, no decorrer da operação. Esse outro gráfico aqui, ele te mostra o estado instantâneo. É como é que está o seu sistema exatamente naquele momento. Ele não guarda um histórico. Tá? Então, eu tenho, nesse momento, eu tenho tanto de tensão no potenciômetro, eu tenho tanto de duty cycle. Né? Então, eu tenho bem aqui para... É só isso aí, né? Só uma informação. É isso pessoal. É, muito obrigado por assistir. Um grande abraço aí, dá um like aí. Valeu aí.